há um amigo meu que há uns tempos atrás sintetizou isso muito bem que um dos problemas neste país não sei se lá fora mas assumo que seja generalizado do, do chamado mundo ocidental não só ocidental mas, mas nos, nos, nos, nos países que têm este problema com a digitalização e o acesso digitalizado à informação é as pessoas primeiro assumem uma posição e depois fomentam uma opinião em função daquela posição e devia ser ao contrário. Tu primeiro devias saber, aprender, conhecer e depois, mediante isso, estilo, is tirar as conclusões. Deviam ter aprendido em física ou química. Na ciência, e para tu obteres resultados, tu fazes experiências e depois de teres as experiências tiras as conclusões, não tiras as conclusões e depois vais torpar experiências em função das conclusões que queres tirar e isso é uma das coisas, estás a ver a Fisio... química se calhar se aprendessem assim, a articular ideias na escola, percebiam exatamente isso o perigo é esse pai, não me interessa se eu sou mais de direita ou sou mais de esquerda eu tenho de ver o que é que os outros andam a dizer eu principalmente tenho de ver que críticas é que me mandam a fazer ou que eu defendo eu defendo que isto é amarelo, e que ele defende que devia ser azul e eu defendo que devia ser amarelo eu tenho de ver o que é que ele está porque se calhar ele tem razão e eu não então eu tenho de aprender com as críticas e eu tenho de aprender a refutar o que ele está a dizer e quando chega ao ponto de trocar ideias ter um debate até quando um de nós diga assim, sim sí, senhora, tu é que tens razão só que pá, as pessoas são incapazes de fazer isso incapazes as pessoas acham que eu pôr em causa as tuas ideias estou-te a atacar e não te estou a atacar, eu só estou a fazer uma das coisas, só, ou, ou estou a dizer que tu é que tens razão e, e, portanto, eu devo assumir a tua posição, coisa que também é muito difícil as pessoas fazerem, assumir, parece que é uma humilhação dizer, olha, afinal eu estava enganado, não é? Ou estou a fazer outra coisa, estou-te a provar que, que eu é que tenho razão, coisa que também é possível fazer que tu achas assim, que és um grande convencido tu não és dono da razão. Pá, da razão total, ninguém é, mas nisto se calhar sou, ou nisso se calhar tu és, e se calhar, sobre isto ser amarelo ou azul, és tu que tens razão. Sobre isto ser verde ou encarnado, sou eu que tenho razão.